amigos, não se esqueçam que aqui embaixo baixo está o index, se vocês não quiserem ver o vídeo todo, podem escolher o um capítulo, tem várias partes, várias interações que nós fizemos aqui no, no parque, por favor, cliquem na parte que vocês querem ver, para não estarem a ver o vídeo todo, não é, em vez de avançar para a frente à parva, podem clicar, está bem? Todos os, vídeos, todos os nossos vídeos têm esse assim, muitos deles têm legendas, eh, o resto não tiver, nós iremos colocar legendas para diversas línguas, é preciso a calma que isto tudo resolve, está bem? Então... Vamos lá prosseguir a nossa viagem e entrar aqui no Parque de Diversões. Nada um bocado dentro, mas para também uma nota que vou incluir no, no início. Olá, bom dia, meus amigos. Hoje estamos no Badoka Safari. Como podem ver, hoje é dia de safari. Agora estou aqui a chegar a algumas famílias. É, Estão 24 graus, o céu está um pouco nublado, mas estamos no início de setembro. São 10h30 da manhã e vamos lá para a fila, se houver fila, e vamos à Badoca, vamos visitar, uh, temos o confinamento, mas vamos lá ver, então até já. E estamos aqui no estacionamento, Badoca Safari Park, entrada para aquele lado, deixamos ali o carro, debaixo da árvore, à sombra, temos aqui também do lado esquerdo, a Igreja Nossa Senhora da Graça, está ali daquele lado, talvez sim, talvez não, viemos filmar depois a saída, se vê. é uma questão de ver, e a entrada fica ali pronto vai aquele carro branco onde estamos a seguir nós, então vamos caminhando até a entrada e já voltaremos quando estivermos ao pé, chegamos aqui ao estacionamento já temos deixado o carro ali daquele lado podemos deixar aqui dentro, não é? isso agora depende, mas aqui não deve haver tanta sombra agora vamos a ver, já, estão... já está uma fila enorme já agora podem ver, autocarros ligeiros a para aquele lado, deve ser entrada, vamos lá daquele lado, vamos lá ali para aquele lado, vamos ver, havia a bilheteira, é, mas antes da bilheteira, temos aqui atividades extras, interação com os lemuros, 15 euros e rafting 13 euros, em princípio vamos já fazer o rafting, é, aqui para este lado, temos ali, deve ser e a loja, a bilheteira daquele lado temos aqui o um mapa aqui à entrada de... também, a entrada também Santiago que sem é o mapa da localidade aqui do, das proximidades desinfecção de mãos vamos ouvir só ao fundo vai ser um bocado mau para o nosso vídeo temos a ouvir música mas enfim vamos ver o que é aqui. vamos lá para a bilheteira para vendas, bebidas, salgados, sanduíches, pizzas, gelatos, fruta e café, restaurante, de carne de sopa, gelado e café. Ah, bom dia. Olá. Uh, duas pessoas. que okay. queríamos também fazer o rafting. Portanto, dois litros dedos com o rafting, é Sim, com o rafting. Depois, o resto era é só interação com os lemuros, não é? Sim, sim, sim. Pronto, tijinho. mas isso não, pronto. assim é só o rafting. O, o rafting abre às onze e funciona até às quatro e meia. Pode limitar bastante. Sim, os espetáculos é aqui hoje é que decorrem. Vai levar aqui este mapa com os horários. Ah, Do está aí, os horários safari todos. Já ao meio-dia e meia. Já ao meio-dia e meia. Então, assim é quanto é que é? Sim. primeiro contribuinte seja na fatura. Não, não é necessário, Obrigado. Vai falha ao meio-dia e meia, é isso, não né? então, é? Já falha ao meio-dia e trinta. Ok. É só. O parque 6. Este é O parque fechar 6, sim. Então eu tenho é que mostrar na né? entrada e no safari. Sim. Tudo dá 41,80. 41,80. Kevin, faz assim este Kevin, a gente não. Multibanco? É, não, pode. Ah, tanto faz, pode ser o multibanco lá. Se pensou para a aproximação, se se dá-se não. Mostra-lhe isso tudo e eles vão explicar o que é que fica tudo. Está certo, obrigado. Continuação, obrigado. Ora, como puderam ver, já temos aqui... Isso parece uma grande noção. Ora, temos aqui o nosso Badoka, opa, já filmar, Badoka Safari Park, herdado da Badoka, Unif, fatura. Safari a é meio-dia e meia, é, sem nenhum contribuinte, passeios individuais 35,80€, IVA de 6%, Raft individual, uh, 3€ de caderno, um, dá 6€, euros, total 41,80€, ok, muito bem, aqui atrás, o que é que temos aqui atrás, aqui atrás temos horários, safari é meio-dia e 30, demonstração de aves 14,30 e 16,30, apresentação 16 de lemuros, meio-dia, 15 horas, apresentação de répteis 13,15 e 16, passeio pedestre livre, a dos grandes primates até às 17 horas, Reito africano das 11 às 16h30. Fez-te o parque às 8h, como podem ver. Ok, então vamos lá para a bonita. Vamos lá para a bonita, que é para aquela entrada. Pega lá, Kevin. Leva lá aqui as coisas. Está gravando, tá? está? Está gravando. Vamos lá. Aqui, a tabela de preços e a interação com os lemures e, e apadrinhar o animal, quem quiser, vai okay, haver regulamento. Vários, pronto, podem ler depois em casa para ouvir se quiserem ler, e os preços temos aqui também, podem consultar no site. Podem comprar o bilhete na internet, imprimir e trazerem. Tenho que mostrar aqui. É, Crianças até aos 3 anos, gratuito. Depois tem os VIPs, né, que alguns já têm pequeno almoço e não sei quem. Mas pronto, isso agora podem consultar isto tudo no, na internet. Temos ali o, os porteiros. E vamos lá. assim ah, faz é Aqui para os senhores. É o ensinamento máximo. Para a desinfeição... Ok, vamos lá. bom seja bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia. Uh, não é nenhum, é este, é este aqui. este do é para quem? Isto é para o rapidinho. Ah, rato, que já. Tentamente. Ok. Então, já conheci é assim, o parque, é a primeira vez. E já é a segunda vez, e bocás já há muitos anos. Ah, então é, é, é como se fosse uma primeira vez. É, é, é quase que eu fiz uma este primeira vez. Este papel é muito importante para traz as saídas do parque e para mostrar ao meu do de safari, tá bem? Tá é certo, ok. Ok, obrigado. Naquela direção, temos a casa bem mais próxima, o restaurante e a área de espetáculos dos répteis e das Grapinas, está bem? Vamos lá. Aqui em frente. Temos ali uh, a cascata d'água, que é a apresentação com os Lemers, e o caminho que passa a fare. Segue em frente, passa uma ponte ponto de madeira e logo a seguir encontra ao é caixa de embarque. Certo. Naquela direção ali temos o, o Parque de Meredas, que tem um sneak Acima o Rafting e à direita do Rafting o caminho que vai dar à Ilha dos Grandes primadas. Qualquer dúvida disponham, se quiserem trocar, vá para o Lama deixem à vontade. Já tá, temos aqui uh, este... Exatamente. Se podem seguir estes, estes, este, este casal. Peço-vos então para tirarem a máscara, juntarem-se bem a dar um serviço aqui para a Rita, está bem? Deixa, uh, obrigado. De estar, obrigado. Ah, obrigado. Podem tirar a máscara. Temos aqui a parte claro, para tirar fotos, pois que eles vendem, né, como é óbvio, para ganhar mais algum. Vamos afastar-se um bocadinho desta música que está aqui a passar. Ora, vamos a aguardar isto tudo agora. Perdeste no bolso. Agora temos aqui... Podem trazer a vossa merenda para comerem aqui, como podem ver. Tem aqui estes banquinhos. Estão a ver. Vamos ver. Podem sentar-se, eles deixam entrar com comida, por isso não há problema. O que é que temos aqui deste lado? O jardim das Aves Exóticas. Fica aqui para este lado, mas agora para já vamos ver a casa de banho e o restaurante. Depois vamos aprofundar um bocadinho mais a visita. Agora temos aqui um é búfalo e ali, aves de rapina, o restaurante para este lado, como podem ver, tem aqui indicação logo, vamos lá para aquele lado. Os namurros, a farm, agora é certo. Bem a senhora vai, vai com pressa. Vamos lá aqui ver a casa de banho. 2 metros de infecção. Olha, Casa de banho dos homens. Esta é a casa de banho dos homens é assim. Podem ver. Papel. Deixa eu ver se tem. Também tem. Os horinóis, a casa de banho, os horinhos depois mais pequenos, depois maiores e temos meio aqui a filmar pela primeira vez vê essa câmara que é assim como estão a ver aqui. Máquina, e temos daquele lado. É para as pessoas com deficiência. Sí de emergência, vegas de Covid. Certo. Vamos dar lá. Vamos lá continuar as aves e vamos para o restaurante. Fica para aquele lado. Vou voltar a máquina ao contrário e filmar melhor. O restaurante, o que é que temos aqui no restaurante? Temos aqui os preços como estão a ver, em meta, creme de legumes 2,5€, panache de frango 10€, praticamente é tudo de 10€, como podem ver aqui no ecrã, Uma de cozinha 8€, douradinho de peixe 8€, pato infantil e tal, estas unidades 2€, pão 2,5€, salada de mista 3,50€, salada de tomate 2€, café 1€, bebidas de pão, sobremesa e café não incluídos. Há okay. almoço do meio-dia às 15 horas vamos continuar para aquele lado, aquele lado ali é a apresentação dos aves de rapina que agora não não tem exibição é uma coisa para relaxar temos ali Mas... A para ganhar mais de algum, porque está um bocado mal mira o confinamento, silêncio, não beber ou comer. Então vamos voltar para trás e filmar mais uma parte. E temos ali a girafa para as fotografias, com o fotógrafo para tirar fotografias para ganhar mais de algum, é? para complementar. E vamos agora aqui ao jardim de aves exóticas, como podem ver, aves exóticas. Vamos lá ver. Atenção, não entrar com ele em alimentos, não tocar nas aves, não passar a vidação, não fazer barulho. Aqui podem observar estas espécies, gaiolas e aviária. Ora, empurra. E nós empurramos. Aqui para o que é que temos aqui? Papagaio Ecletos Papagaio Ecletos, 30 anos de longevidade. Na próxima temos. Não tem identificação. Deve estar a identificação do outro lado. Este negócio a é ser filmado. Né? Graia africana. Graia africana de peito branco. Já estamos a ver ali. É longevidade de 6 a 10 anos. Em estado selvagem. 20 e cativeiro. Não, não pode ser que eu saiba ali. Tocando persa. Está ali daquele lado. Não sei se conseguimos ver. Bem engraçadinho, verdinho. É ali. Com ali? crista. Não, não. Cuca burra, cuca burra, vou vir dar 10 anos, temos ali o cuca burra. Não tem medo, não fazem mal. Isto é o seu olha, é o seu joelhinho. o decan, 10 aqui 15 Aqui nesse, não se vê nada aqui neste. neste aqui Não, não tem. Há quem não gosta de ver os animais os passarinhos em gaiolas, mas Isto agora é uma questão. Papagaio de Senegal. Olha onde é que ele está. Está tanto ali para cima. Não se consegue. Ver. Ah, está ali. Está ali do lado. Vamos já continuar aqui para Vamos suave. Como estão a ver? tem uma rede à volta, tem a corrente para os animais vou voltar para este lado Agora, periquito abrir alguns olha está aqui o periquito, o periquito ali em cima olha, um já fugiu, até na parte de cima aquele, é o mestre da fuga Inseparável, é, inseparável Mascarado e Yellow Colored Lovebird. Ah, lovebird. É é a tradução está à letra. Ah, isto é aquele que é o Lovebird. Este azulinho, olha em cima o azulinho. que isto, o azul é, é curto. Mas pronto, de qualquer maneira o azul é este aqui. merro metálico. Dura 20 anos. 57 centímetros podes encontrar ok e mais, tocando face branca não sei o que é aqui, mas... eu até Tocante... eu que é mas é outra próxima imagem tocando é que está ali em cima Merlo metálico tricolor, 15 anos de longevidade. Olá. Cá fora Olá. temos o calhau de faces prateadas, 35 anos de longevidade, que é aquele ali, também não gosta de câmera Isto é o papagaio cinzento, é 22 anos, 60 anos, depende se tem em liberdade ou em cativeiro. Aqui em cativeiro tem outras condições, vive sempre mais. Passagem proibida é o Safari Park, temos aqui engraçado, não é? Nós viemos dali, a entrada que é isto? isto aqui é um barzinho qualquer que está fechado agora Restaurante, já tínhamos visto estes placares e temos ali Deve ser uma girafa, um escolete de girafa, é um escolete de girafa que está aqui, como podem ver, agora, se quiserem ler, parem o vidro e leiam o que está escrito, eu não vou estar a ler isto tudo agora, não é esse objetivo, aqui já é mais coisas, mas posso meter só mais próximo para tentarem ler e mais informação podem encontrar na internet. O esqueleto de girafa, 28 anos de vida. O esqueleto bem alto, não é? comparado comigo, tem 1,92m. Estão ver mais ou menos aqui por volta da parte da cauda de 1,92m. Tenho eu, vamos ver a altura. Temos ali mais dois, duas aves, explicamos talvez, não sei o que estava aqui é, vários caminhos, aves exóticas, restaurante, parque merendas, quintinha, rafting, saída loja, ilha dos primatas e temos aqui, ao para as crianças estarem aqui sentadas a descansar. Então vamos lá para aquele lado, ou para este, é, saída rafting, vamos para este lado aqui. E os Lamures, por aqui não se pode ir. Para a direita não se pode ir, é proibido. Então, não se pode ir para aqui, para este lado. Olha, foi é espetáculo, é? Né? O que é que acham? Esta aqui é da casa d'água. Vamos ouvir o som. já estão os flamingos ali à frente e aqui mais uma queda d'água as primatas aqui lemur de cauda lemur de barriga vermelha e ganso africano devem estar para alguns algures para escondidos sabe por causa do sol ver se isto nem cadeia muito se estar calor devem estar escondidos está à sombra talvez Está ali um, vamos ver. Aqui, deste deste lado aqui, vamos ver a de dica Amarelo e flamingo comum mais uma cadeia de água ali estou a ver só como a pata devem estar a dormir está com o aberto tem esta cor de vidro faz a alimentação que eles comem, com o camarão porque é que estão assim rosados, podem ver fazer a filtragem da água com o bico para apanharem a alimentação deles deste lado é proibido bico de passar mas podemos passar aqui vamos seguir o meu ponto eu pedi de, de primatas, mas isto deve ser. Não é para agora. Vamos ver se não podemos passar aqui, mas Como é uma pessoa. Continuemos! É, é bom, é bom. Durante o percurso temos algumas colunas a passar em música, como estão a ver, isto o YouTube não gosta muito de música por causa dos exercício é de autor, por isso temos de afastar um bocadinho sempre das colunas, para loja saída foi onde viemos, safari para, para a direita, safari que é o meio dia e meia, nessa hora já vamos, agora só por volta das 11, 11 horas, temos aqui o que é que diz aqui este placar, marabu, é o um marabu, 25 anos, 45 anos, está para aí. Alguros. umas culturas de estilo africanas bem altas. E temos ali o dito Marabu. Vamos ver. Neste momento está no momento de higiene pessoal e mais. Mais estátuas. Mais estátuas. vamos ver. Madeira. Aquela não se pode ir. para baixo. E temos ali um, uma girafa. Espero que não se vá matar. Está ali já uma no precipício. Girafa. Uma girafa é uma não, gente. outra vez é uma zebra. para eu e girafas. É como no outro vídeo eu também estou sempre. Acho que a zebra não se vai matar, temos agora aqui. Este género de. não sei o que é que é isto, mas já vamos dizer daqui a pouquinho. Gentilpo, gazelas, qualquer coisa. Os bambis. Não sei o que é que será. É... Ponte panorâmica, atenção, durante a passagem da ponte deve -se seguir -se entre as normas, tal, tal, tal, tal. Ok, então se é panorâmica vamos lá, temos ali o, o água a passar, temos que ter cuidado com a máquina senão eu vou ter que desviar a máquina para baixo, quero ver se não, não molha a máquina, já ficamos com a imagem toda lixada, agora só um momento, voltamos já, é e já passamos, e já passamos ali a dita, da vento está a afastar a água para refrescar o pessoal por causa do calor. A ponte panorâmica. Não tem grande coisa para ver aqui a ponte. Estão a ver. tem ali é a zebra das fotos. Isto é a ponte. A altura, como estão a ver, da ponte. Vou guardar agora, vou tirar uma foto, vamos aguardar um bocadinho, passa ali uma ribeira, nós e ribeiros não podemos ver nada, estamos lá que por ribeiras, não é Kevin? Vamos a pé da costa. Temos aqui, deve ser uma visita de estudo, vamos continuar a ver, ali em baixo, temos ali, deve ser um destino que está ali a roer. Agora apanhamos a hora de ponta, está tudo. Ora, este aqui é, é a zona de... Tudo à espera. Tudo espera do safari. Tudo à espera do safari. tigres é na avenida. não se esqueçam, <risos> para quem pensar que temos aqui tigres, não tem tigres, de qualquer maneira pronto no vosso bilhete é, tem o um ticket que, é, com safari aquela hora, só podem vir aquela hora que está marcado no, no ticket, é, quase sempre pronto fazem passado, nós foi passado uma hora e meia, duas horas, o que é que foi né, desde que entramos uma hora e meia, falta de uma hora e meia, desde que entramos, eles deram do, do turno. Há pessoas aqui que eram para as duas e meia, mas não podem fazer agora, mais cedo, porque isto obedece o horário que está, está no grupo podem ver. Eu pego o trator, vamos ser educados um aqui para o trator, vamos acordar, entram por ali as pessoas, como estão a ver, da frente para trás, a pessoa para começar para aquele lado, e temos aqui muitos, bastantes lugares vazios. De aqui é dentro, assentos, não temos cintos, é um fadado. Temos aqui a grada, a proteção também aqui à frente e o trator. Então vamos lá. Estou a ver que eles já vêm já vem de volta, já terminaram o safari. Está quase cheio, Já temos quase a começar a viagem. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Balaca Safari Park. o meu nome é Pedro, vou ser o vosso guia é neste safari. Preciso só dizer aqui algumas regras para tudo que corre bem. Em primeiro lugar, enquanto o trator estiver a andar, por favor, mantenham-se sentados. Quando pararmos, podem levantar-se para ver melhor os animais. Não abram as portas nem saiam das carruagens, porque nós temos aqui animais selvagens e se pode tornar-se perigoso. Então, sempre sempre máscaras postas e, Em último lugar, peço que tenham cuidado com alguns objetos possam cair, como chapéus ou óculos. mas Se alguma coisa cair, por favor, avisem me que eu paro logo o trator e vou tentar ir lá buscar. -te. So, good morning, welcome to the Safari Park. My name is Pedro and I'm going to be your guide today. I just need to say here a few rules. So, when the por is moving, please remain seated. When we stop, you can stand up. Just don't get out of the as or, or open the doors because we have wild animals here and it can be dangerous. Uh, always keep your mess on and lastly, just uh, need to be careful about some items that, that might fall off. But if something falls off the cart, please let me know because I'll stop the, the tractor and try to pick it up. Let's então come to our safari. Aqui à esquerda conseguimos ver já os nossos búfalos, estes maiores e mais escuros são o híbrido, entre o búfalo africano e o búfalo de água asiático. Eles são animais realmente bastante grandes, conseguem chegar aos 1000 kg. Eles adoram água, é mesmo por causa deles que eles dois lagos aqui e que os mantemos cheios durante o ano inteiro, porque eles durante o ano inteiro gostam de ir para dentro de água. Agora no verão que faz mais calor, passam o mesmo dia quase todo lá dentro, normalmente saem só para comer e depois voltam para a água. Conseguem ver que o pelo deles tem um aspecto assim um pouco áspero, e é mesmo porque é, eles têm o pelo assim para não para eles tanto, e assim conseguem sair da água e, passar 3 ou 4 minutos, já estão completamente, completamente secos. Depois, se olharmos ali mais para trás, conseguimos ver estes que vêm aqui a descer, que são assim mais pequeninos, alaranjados. Eles são búfalos do Congo, também conhecido como búfalo da floresta, ou pacaça. Estes animais formam grupos constituídos por vários machos e várias fêmeas, onde existe um casal dominante. O macho dominante está aqui, é aquele que está ali em cima, que tem a cara e o pescoço muito escuros, mesmo quase pretos. E depois, a fêmea dominante é que está mesmo ali ao lado dele. Ela também é um pouco mais escura do que os outros, mas não tanto como o um macho. Estes animais são muito portadores do grupo, especialmente das crias. Nós também temos duas crias, uma delas mais velha instalada está ali ao pé do, do casal dominante. Ela tem mais ou menos 7 meses, e depois temos uma mais pequenina aqui atrás, que tem agora mais ou menos 1 mês. Quando eles a descansar, é muito difícil de ver as crias, porque eles põem a cria no meio do grupo e fazem uma barreira à volta dela, para que algum predador também não as consiga ver. Podemos ver que é o contrário de, dos outros búfalos. Os búfalos do Congo têm os cornos completamente virados para trás, e porque vivem florestas muito densas, por isso têm os cornos virados para trás para se poderem deslocar sem ficarem presos na vegetação. So, aqui temos o Buffalo. The, these bigger, darker ones are uh, a hybrid between the Cape Buffalo and the Asian Water Buffalo. These animals are quite big, they can reach a 1000 kg and they love water. We have the, these two lakes here specifically for them, because the, and we keep them full all year long, because they like to go inside the water all year long. Now in the summer, when it's when it's warm, warmer outside, they like to spend almost Every, uh, almost all the, all the day inside the water they only come out to eat and then they go back inside you can see that their fur has kind of um, a, a rough look and that's because it is you, it's like this so they don't soak as much when they're in the water and so they can get out and three it's minutes later they're completely completely dry back there we can see those smaller more orange buffaloes they are the congo buffalo also known as forest buffalo or pagasa. these animals form groups um, Containing males and females where there is a dominant couple. Dominant male. is up there, Is the one that has the really dark face and neck, like uh, almost black. And the dominant female, she's next to him, we can see her very, very well right now. But she's also a bit darker than the others, but not as much as the male. Uh, these animals are really protective of their group, especially their calves. The, right now we have two calves, one little one that has uh, only one month, one month, and the other one is seven months old. Aqui à esquerda e mais ali ao fundo à direita conseguimos ver algumas avestruzes. A avestruz é a maior ave do mundo, elas não conseguem voar, mas conseguem correr. Ainda são bastante rápidas, chegam aos 60 kmh, e conseguem manter esta velocidade durante mais ou menos meia hora. Para se protegerem de predadores, as avestruzes não utilizam o bico, preferem utilizar as patas. Têm patas muito fortes, conseguem dar patadas com mais força do que um cavalo, e, e têm uma garra que consegue até furar de metal. Conseguem ver que elas não são todas iguais? os que são assim mesmo pretos são os machos, os têm esta cor e na época da reprodução uh, tem também o pico e a parte da frente das patas avermelhadas. Enquanto que as fêmeas não se parecem deste cinzento acastanhado. Como todas as aves, as avestruzes põem ovos e põem elas também o maior ovo do mundo. Para terem um bocadinho de noção, um, do, um, um ovo da vulturus equivale a mais ou menos 24 ovos de galinha. So, here we can we can see some ostriches, the ostriches the biggest bird in the world. They cannot fly, but they can run. They are really fast. They can reach up to 60 kilometers an hour, and they can hold that speed for about half an hour. To defend themselves from predators, they don't use their beak. They prefer to use the boss. The paws. They have really strong paws. They can kick. They can they can kick as hard as a horse. And they have a, a, a claw that can even pierce metal. You can see that they don't all look the same. the, the ones that, that are the ones that are really black are the males. They have this color, and in the breeding season, they also have the beaks and the front of their paws. Uh, in a, a reddish color, the, f the females are always this great brownish color. Uh, as as uh, all the birds do, the ostriches they lay eggs, and they also lay the biggest, the biggest egg in the world. One ostrich, one ostrich egg is equivalent to 24 chicken eggs. <laughs> de leque. Aqui os Springbok eles são assim pequeninos mas já são adultos, eles não vão crescer mais do que isto. Eles, são, eles fazem parte da família das gazelas e como tal são mesmo muito rápidos e muito ágeis. São mesmo o animal mais rápido aqui do safari, conseguem chegar aos 90 km h e saltar mais de 4 metros. So, here we have our Springbok. These animals, uh, they belong to the gazelle family uh, and as such they are really fast and really agile. They are the fastest animal here in the safari They can reach speeds of 90 kilometers an hour and they can jump more than 4 meters. Os nossos óricos de cimitarra, estes animais infelizmente estão extintos na natureza. Foram levados à extinção principalmente pela caça e pela perda do seu habitat e hoje em dia já só existem aqui em parques como o Badoca ou em jardins zoológicos. Naturalmente, os óricos habitariam os desertos do Norte da África e do Médio Oriente e como tal eles estão muito bem adaptados ao deserto. Têm gastos esponjosos, o que lhes permite andar com facilidade na areia, a sua temperatura interna consegue chegar ao, aos 42 graus e consegue retirar quase toda a água que precisa, só das plantas que comem. Conseguem ver que eles aqui no parque estão separados do resto dos animais e isto porque eles são animais extremamente territoriais que se podem tornar muito agressivos. E como têm aqueles cornos bastante grandes e afiados, poderiam ferir dar outros animais, ou mesmo os próprios no caso de haver algum conflito. Por isso para o bem de todos nós decidimos que os Orix ficariam com este espaço aqui só para eles. So, here we have our uh, Cimitar Oryxes. These animals unfortunately are extinct in the wild. They were driven to extinction mainly because of hunting and loss of habitat and right now they only exist here in parks such as Badoka or in zoos. The Oryxes, they, um, they would inhabit um, the deserts of Northern Africa and the Middle East and as such they are really well adapted to the desert. They have uh, spongy hooves which allows them to walk easily on sand. Uh, their internal temperature can reach uh, for 42 degrees and they can draw out almost all the water that they need only from the plants that they eat. You can see that here in the park, they are separated from the other animals and that's because they are really territorial and can get really ag aggressive. And because they have those really big, really sharp horns, they, can, they could easily injure some, uh, some other animal or even themselves in case there is any conflict. So, for the well-being of every animal inside the oryxes, we get this area all to themselves. Os cobos de leste, os cobos de leixo são antílopes africanos que vivem em zonas muito úmidas e pantanosas. Eles são excelentes nadadores e, para evitar predadores, gostam mesmo de se alimentar dentro de água. Esta estratégia nem sempre resulta, e dentro de água também há predadores, como é o caso dos crocodilos, eles podem ter uma surpresa desagradável. Conseguem ver que alguns deles têm cornos, enquanto outros não. No caso desta espécie, apenas os machos têm cornos, as fêmeas não têm. Here we have our cobes lechwe. These animals are uma species of, of African antelope. They are. They live in really swampy, damp places, and they are really good swimmers to avoid predators. They like to feed inside the water. Sometimes this strategy, this strategy doesn't work because there are also predators inside the water, and such as crocodiles. They can have an unpleasant surprise. Instead, we, we can see that some of them have horns and others don't. In the case of this species, only the males have horns. The females don't. conseguimos ver as nossas girafas, nós temos aqui no parque ao todo sete girafas Rothschild aqui mesmo pé de nós, fora da instalação, temos o Teo, o nosso macho mais alto e também o mais dominante dentro da instalação está a Kimani, nossa fêmea mais velha e a Kenya, nossa cria mais recente se para a direita, um pouco mais lá à frente aquele que está em pé, afastado dos outros dois, é o Maasai e depois, sempre deitado no chão, está a Niassa, uma fêmea que nasceu connosco em 2017 e uh, em pé ao lado da Niassa está o Malawi, um jovial que nasceu connosco que em 2019. Eles são irmãos filhos da Kimani e também irmãos ali da, da Kent. Aqui em Ginovas, como nós sabemos, são animais bastante altos. A Rothschild não são os mais altos, vão se ficar pelos 5 metros e 20, 5 metros e 30. Enquanto ah, que outras subespécies conseguem chegar aos 6, por vezes até que ultrapassam. Tem também uma língua muito comprida, tem dos 40 e 60 centímetros e é também bastante flexível. mesmo como se fosse a mão que elas não têm consegue facilmente agarrar qualquer ou é uma folha para elas poderem alimentar. Na natureza alimentam-se de uma árvore que é acássia espinhosa, como o nome indica tem bastantes espinhos. Mas os girafas têm também uma língua muito resistente para se poderem alimentar sem se magoarem. Aqui no parque onde não temos acássias, temos maioritariamente pinheiros, sobreiros e eucaliptos, e elas vão se alimentar das folhas de qualquer uma dessas árvores. Até se repararem, aqui à volta e na maior parte do parque, até de elas chegam as árvores já quase não têm folhas. Ah, porque se elas chegam lá, rapam tudo. Ali a Kenia, elas já nos jogaram 6 meses, elas chegam com 1,80m e mais ou menos 75 kg. A primeira coisa que ela fez quando nasceu foi que ir de uma altura de mais ou menos 2 metros. Isto porque as girafas dão à luz de pé. Esta queda também é importante para a cria, porque vai, é o estímulo que ela precisa para começar a respirar. Elas ainda estão aqui nesta instalação por duas razões. Em primeiro lugar, a Cain ainda é pequena, estamos pela espera que ela ganhe um pouco mais de peso e de força para conseguir acompanhar melhor o grupo. E depois a Kimani foi há pouco tempo anestesiada para tratar do problema que tem no casco. E então ainda está aqui sua observação para garantir que a recuperação dela corre toda bem. So, here we have our giraffes. Aí. Aqui, tem, ali ao fundo, deitados no feno, estão os nossos Gnus. Eles são Gnus azuis, também conhecidos como Gnu Comum ou Boi Cavalo. Estes animais são muito conhecidos pelas suas grandes migrações. Eles fazem a maior migração terrestre conhecida e, durante todas as migrações, formam também as maiores manadas do mundo. Que chegam a atingir os 40 km de comprimento e mais de 1 um milhão de Gnus. Durante as migrações, as encontram bastante predadores e, para proteger as crias, os Gnus conseguem sincronizar o nascimento de todas para a mesma altura. E, para, e depois disso as crias e as fêmeas vão dar no centro da manada enquanto os mais se à sua volta para que algum predador tenha, tenha de passar pelos adultos para chegar às crias. Aqui no parque temos apenas aqueles três, são um casal e uma cria que nasceu connosco aqui há mais ou menos 8 meses. Então, eles estão no hay, esses animais escuros são os wildebeestes. Os wildebeestes uh, são are blue wildebeestes, também chamados de common wildebeestes. Estas are... yeah. são... Aqui à direita temos as nossas palancas negras. Aqui as palancas são bastante conhecidas por terem estes grandes cornes em cima e a lua, mas também por causa dos cornos, são animais que muitas vezes são procurados como troféus de caça e por isso infelizmente estão muito ameaçados. Hoje em dia a população delas restringe-se a duas reservas que existem em Angola e devemos estar então concentrados neste país. As palancas são muitas vezes vistas mesmo como um símbolo de Angola, são por exemplo o símbolo da sua seleção nacional de futebol e também das linhas aéreas conseguem ver que algumas são mais pequenas e mais clarinhas. Apenas são novas, têm apenas um ano. À medida que um crescendo um vão ficando cada vez maiores, mais escuras e com os cornos maiores. So here on the right we have our black sable. Uh, these animals são really known for these big cornos. So Aqui temos a nossa manada de zebras da planície. A zebra da planície é a espécie mais pequena de zebra que existe, mas, como todas as outras, têm este padrão tão característico de pretas e brancas. Cuidado que ele morre. <risos> um... uh, este padrão tem várias funções. Uma delas é confundir os predadores. Como podem imaginar, de uma manada de zebras, todas a recolher umas ao lado das outras, vai ser muito difícil para o predador perceber onde começa uma zebra, onde acaba a outra, e fixar apenas uma para poder apanhar. Outra função é a identificação, à primeira vista elas podem parecer todas iguais, mas cada zebra tem um padrão único, como uma impressão digital. Elas conseguem reconhecer -se, se através do padrão. Muitas vezes até quando uma zebra tem uma cria, a mãe e a cria afastam-se um da manada durante algum tempo, para que a cria tenha tempo de decorar o padrão da mãe e depois consiga reconhecê-la no meio das outras. So, here we have our herd of plains zebras. The, the plains zebra is the smallest species of zebra. And, but like all the others, they have this really characteristic pattern of the black and white stripes. This pattern has a lot of functionalities, one of which is to confuse their predators. As you can imagine, in a herd of zebras, the, uh, all running together, it's gonna be really hard for a predator to know where one zebra ends and the other begins, and to lock onto just one of them so that they can catch them. Um, it's, all, it's also, it's also uh, the pattern also works for identification. They, at first sight, they're gonna look the same. But each zebra has a specific pattern, just like a fingerprint. And they can they can tell each other apart because of the pattern. Even sometimes when a zebra is a calf, the mother and the calf they separate themselves from the herd for a while, so that the calf has time to to memorize the mother's pattern and can then identify her in the middle of the others. Vamos lá para ali que por que ser que se que ficar ali mais perto. Entra. vamos lá, à espera. Até a próxima. O safari Espero que tenham gostado. Tenham So the end of our safari. Thank you so much for coming. I hope you enjoyed it and have a rest of a nice visit. Agora é puxar o gatilho. Vamos lá. Vamos embora. Estou a ver pessoas. Vieram. Aí, que é possível. Ah, se ele é por ali, por aquelas escadas. Ah, Olha os meninos que foram nessa feira. E terminámos a nossa feira. O que tínhamos visto ali em cima era a cita Tunga. Epá, isto agora está a molhar. É pô, não convém. É aquele animal ou cintatunga. Vamos lá ver agora, mais perto, mais uma vez. Estou a ver isto. Paz, que nem é uma brevinha. Vem ali. Sintatunga. É. é o nome desta espécie. Não é, meu amigo? Sintatunga? Não sei falar a linguagem deles. E já é a parte do final desta parte. O que é que temos aqui mais? Sim, sim. Pois é, assim tatunga. É, Tunga. Correto. Vamos lá. Outra parte. Isto tornou-se amassador. Parece que acharam que o vídeo é muito longo. Enfim, para quem gosta, gosta de ver tudo. Mas quem não gosta, olha. Passo para a frente, e capítulos embaixo que vão passando. Temos aqui um pavão. Ah, está a escapar. Vamos lá segui la Então amigo, o que é que há bem para, para a gente comermos? Alguma minhoca? Algum inseto? Não. Temos visto, hoje nem está com disposição para conversar. Hein? Vamos seguir para aquele lado agora. Parque dos Cangurus. Onde é que estão os gajos? Está ali um canguru, uma canguru, de duas patas mas... <risos> agora comprimento canguru. canguru, também tem migrado, se calhar com calor. Vai estão lá ao fundo. Opa, mas isto não, não se conseguem ver, está lá muito a fundo. A máquina não apanha até lá ao fundo. Está muito longe. está né? ali um bocadinho, está lá ao fundo. Está um bocadinho. Dá ali outro. Para aquela árvore. Estão a ver? Outro canguru para aquela árvore. Não dá para ver mais. Vamos lá continuar. Parque dos canguruos. Isto é madeira. Os para o pessoal sentar-se. Parece que querem, querem fugir. E aqueles, é Ema. 5 a 10 anos. É aquele animal que eu a ver lá ao fundo. Chama-se Ema. Dá para este lado. Devolver-se a Safari Loja. Pisas, etc. E que é o quê? Aqui é Porque espinho do cabo. Já só um pouco de baralhado, E temos aqui uma girafa, a girafa de troia, não era girafa, era cavalo, pronto, aqui neste caso é a girafa de Troia, troia, né? é a girafa troia, a famosa girafa de troia, aqui em Portugal é a girafa, cabe de ferro, sobem, para ali, e temos aqui, girafa de madeira, sobe só em cima da girafa e abanar as orelhas, olha que engraçado, podem subir e abanar as orelhas, é como em 10 anos, olha Kevin já não podes, já ah, não podes Kevinzinho, nem tu nem eu, olha, também gostava de subir lá em cima, mas não podemos subir, olha aqui é uma magana, opa, isso para os caçadores, ver o animal da casa até fica felizes, <risos> ah vende não aconselhável é pois ah, não aconselhável é ah, assim pode ir ter mais fica Faco quero quero ok está okay. bem é tipo família se ok 7 11 anos temos de olhar ao fundo é um está ali, está sozinho Ainda tem sido abandonado pela companheira, Vou tentar filmar ali. O meu gajo, e vem ele! não está com a cara de bons amigos, não é? Pois. Ah está furioso! Deve ter zangado com a companheira, pronto, olha, é o que é! O que é que temos aqui de mais? Mais uma arte! Europa Africana Olá, Está a filmar, é não está? Tantaruga e Leopard Cem anos de longevidade Cem anos, hein? Vejam lá ah, Ainda vive mais do que a gente, ainda vive mais do que nós E a Ariella É toda acelerada Olha, dá para descansar Isto é vidro Isto é vidro Aquilo é vidro Não conseguimos filmar que ela está um bocado longe. Olha, é, está ali, não sei se conseguem ver ali. Ali à frente, a castanha má clara, a é tartaruga, e, e está ali outra pé da árvore. Estão a ver ali? É aqui mais ou menos, se estou a apontar para ser certo, mas é ali outra. E temos aqui a Quintinha, recepção, experiências VIP. Temos ali mais umas coisas, vamos já para lá. Agora, vamos aqui para, vamos para a esquerda já. Vamos assim para a esquerda, vamos para a direita daqui a pouco. Mais um Jeep Safari. Que é pode ir depois na internet? Experiências VIP. Agora temos aqui dois animais lá Vai ver cá, aqui para a foto. Como é que é, amiga? Tudo feito, tudo colo, está na maior. Olha, agora aqui deste lado, o que é que temos? Olha, a girafa a girafona. Está a observar. Também lá de cima dos altos é que se observa bem. Vai continuar. Esta parte aqui não tem assim muito para ver. Vamos ter ali mais à ponta. Está-se aproximado do meio-dia, meus amigos, mas ainda vou comer estes galos. Nem as galinhas, é? Mas estou a ver que está. O um Bel costuma dizer. Canha comum. Domestic chicken. 15 anos de vida. ali a ver as crianças adoram isto Bom, assim, para trazer a vossa criança mais cedo e mais tarde de idade que é para elas Estão aqui mais que das coisas mas é sempre uma experiência fica sempre namorem mais um animal É indicativo pelo menos que está na vista. Vamos ali outro. É, falta o placar também. Então! Como é que é? Estás a cantar uma música? Como é que se chama essa música, hein? Como é que se chama essa música, meu amigo? É essa bobeira, não sei. Vou virar aqui a nossa diversão. Visita! Agora fazão prateado. Doze anos. Vamos Já pro o Abruvico, aquele ali branquinho. Temos aqui mais uma espécie. Também falta o painel. A sombra está a calor, é isso mesmo. Não alimento os animais como é óbvio. nos é música, vamos ver o crocodilo. Vamos lá para aquele lado agora. Não tocar nos animais, eles podem morder. Bom, e como sabe nós, vamos... O girafo, respeitávamos tocar neste animal. Uh, o crocodilo. muito que mau. E vamos alimentá-lo também. Dá cá o alimento dele, e vamos ver, uma pinha, alimentar o é um animal, olha, já comeu uma pinha. Epá, desiste, mas isto. Olá, está assim com o pinha, quase parece aquela série brasileira da cuca, quase parece a cuca, está com o penteado, está que cheio cabelo, e que caralho, e agora temos aqui, olha, mais uma artecita, muito engraçado, parece um leopardo. Está disfarçado. Agora temos ali mais qualquer coisa. É cavalos ou pónis. Cavalos. Garrado. Cavalo galerrano. 25 a 40 anos. Isto é parte. Este é um bocado vazio. Isto vai ter fechado durante cerca de um ano e meio. Há muitas dificuldades. Animais para alimentar todos os dias, não é? Isto foi um bocado ovelhão, não é? Depois fizeram a cobertura VIP. O que é temos aqui ovelhão, não é? Está lá ao fundo. Vamos lá ver se conseguimos aproximar um bocadinho mais. lá para o outro lado. Ovelhão, pintura da Abelha Maia e da Galinha Pintadinha. Da música, não é? Se a conhecem, já sabem, tem aqui uma gravura, bem a maioria ali pitadinha. E um girassol, e mal que queres, Olha, Vamos ver aqui a parte de merendas que é bem grande. Temos ali mais já vamos para aquele lado agora ver esta parte aqui. Bom, temos aqui mais uma baleia, como estão a ver, é bem engraçado para para os meninos escalarem. Temos ali um estilo de, de um animal não sei o que é que é. Um rinoceronte, talvez. Deve ser um rinoceronte. Deve ser um rinoceronte que caiu com as orelhas. O plástico e dois passarinhos a catarem as carraças. A cauda que é uma corda, podem subir, né? trepam por aqui. Estão a ver que o Parque de merendas é até bastante grande Podem vir aqui comer, trazem a comida Não precisa trazer logo a comida Porque tem os seus bilhetes Podem sair ir ao carro buscar a comida e Depois voltam Uma garrafinha de água e tal Estão a ver aqui mais um, uma atração Esta já é mais vulgar Ali é onde preparamos a, a comida para os animais, está ali o jipe. Vamos ver que estão a meter as comidas. Vamos lá ver, estamos aqui para toda a cidade, vamos ir com o baloiço. Se deixam de dormir. Crianças até se deixam de dormir. Aí no bolso. Temos aqui esta atração que está. Isto não é atração. Isto tem aqui umas cabrinhas. Olha umas cabrinhas. É Olha para isto. Lá, está, está. Olha aquela. É. É Mé. me, Mé. Papa, veja aí. Papa, veja aí. Vamos ali mais. Olha uma gulosa. Cabrinha -anãs. Aqui, é para isto, espetáculo! Será dá vontade de vocês comprar uma coisa deste tipo de terem em casa, não é? Na vossa quinta, são fugitivas, tenho uma parecida e isto, opa! Oh, são escapadiças, passam por, passam por todo lado, passam por baixo, passam por cima... Estão bem Vamos lá ver agora aqui, temos aqui este divertimento... Vamos lá aqui experimentar, isto chama-se... 4 pessoas, vamos lá aqui experimentar. Olha lá a câmera, Kevin. Fim lá aqui um bocadinho. Se eu aqui a andar, estou a ver isto lugar de mais pessoas. Vou botar a câmera para aqui. Vamos tomar a balança agora. é um bocado difícil. Queres que eu te ajude? Aqui, empurra lá. empurra a mão para ver se isto anda mais depressa. Acabou eu. Ah, pode deixar. Já está bom! E. O está na frente? que frente. Frente. Frente, é que está na frente? Ali, abre-me, despeche! Para de máquina! Aí, meus amigos, o que é que acham? E com este balanço todo, me despeço! Até uma próxima! Espero que gostem e sejam felizes! Mas queres parar? Podes enxergar-te a dizer e depois agora faço a corte outra vez. Já vimos esta pedraga, não? Vá, mas mete lá tudo que tu irem e lá. E agora o menino vem é vai andar. Vamos lá aqui. Agarra-te dos lados se quiseres. Vamos lá, tu podes agarrar dos ah, lados. Bom. Isto é uma corda. Vamos ver. E tem uma corrente. Faz pessoas no máximo. Podes tomar balanço se quiseres. Uma coisa que <risos> coisa engraçada, vamos que para Quem agora. Olha, olha, olha, olha, <risos> que vamos ver, Temos aqui. que é? Quem é que é? é que é? Quem é chifres, hein? costuma ser torta é que eles vão para cima um pouco diferentes das nossas cabras europeias Então estás dentro da, da bilhete da comida? Ai carago! Assim não! E tu? Estás a remoer? Olha! Já mexeu a pata Aqui tem a barba, barba de bode temos aqui mais uma calmeia, o de da Calmeia, o Boloice, máximo 4 pessoas. Olha, este aqui é para entrar para dentro, vamos ver, Estar aqui a volta, este entra é para dentro, nós não vamos entrar, mas vamos filmar por baixo, vou passar para vocês verem, como é que é lá dentro. ver Por dentro, não havia para esperar, é esses assim, é que eles vêm aqui para dentro, sentam-se. De um então vamos lá para ali, para ali ficar o rafting, para então rafting, nós o bilhete, vamos para o rafting, então vamos lá seguir para o rafting, Cá estão os nossos dois amigos, estão de todo lado, e com o vosso perito ali daquele lado, Estão aqui vocês são rápidos, vamos lá para o rafting, temos ali o rafting, como estou a ver, ele está a subir devagarinho. Temos aqui uma barraquinha de Olá, que é os nossos lados cá em Portugal, são do Olá, a maioria deles, posso mostrar aqui para quem nem é português e está a ver o nosso canal, pessoal russo, pessoal de Brasil, da África, não conhece, temos aqui estes lados podem ver aí o preço, 2,40 euros, 2 euros, são os selatos que nós vamos ficar em Portugal, estes são de água, mais comum e mais antigo é este aqui, o EPA, podem ver que meus lados agora rato africano vamos lá ver rato africano regras sabe que tem que ter 90 centímetros para vir para aqui não comer 3 euros grávidas não podem vir para fazer isto Pode-se pode comer, altura mínima, tal, tal, tal, tem aqui a, aqui a girafa, para a gente ver. É. Vamos lá, vamos, vamos chegar até lá acima cima e ver se... Vamos lá, a apanhar aqui o nosso, o nosso veículo de rafting. Estão a ver, o rafting é isto. Eu também estou à espera dos outros passarem para... Acho que é um, um engarrafamento raftings. <risos> a raftings. Estou à espera de ligar a máquina para é puxá-los para cima do elevador. Já ah, ali. deixa que guardar. deixa que guardar nessa vez. Acho que ela está Vamos lá, a pulseira. Vamos lá, meter a pulseira. Que é para eles verem. Nós temos aqui o Rafting. Demora quanto tempo o Rafting? É 7 minutos. 7 minutos de volta? Ok. É só uma volta, né? não é? Pode repetir, vai ser o final da fila. Ah, vou repetir, mas passa a ter final da fila. Só tem lugar, não é? Ok. Então, vamos lá aqui. Estou a ver o Rafting que está em cima desta dessa. Aceita-te então, aí, Kevin, aí no, no, na outra ponta. Vamos a, ver, vamos a ver aqui, isto é almofadado, temos aqui esta pega, pega para agarrar, tem espaço aqui, espaço para três pessoas, uma, duas, três, três, seis, doze. Aquela para 12 pessoas. Está a gravar, não está? Está a gravar, está. É, Podemos repetir, vamos tentar fazer duas vezes. Vou passar por aquele lado, 7 minutos de pinherito. com um bocadinho com vergonha assim que estamos a filmar estamos quase a sair aqui já ah, estamos na rampa de lançamento estamos à espera da ordem de, de avanço. vamos ver. agarrar isto a ver se amolhamos aqui a, a máquina agora está molhada. agarramos um pouco Eu já fui lá dentro, já fui a cabine, e tenho de disparar o, o gatinho para nós avançarmos. Agora estamos à espera, a qualquer momento... Um e vamos nós! vamos nós! Uh! A gente ainda não é para gritar! Não é para gritar! Olha aí! Está aqui, está aqui, está aqui! Olha. Já deu o chocado ah, É, é, ah, Vamos tudo! Ajuda, ajuda! Estou balão agora! Vamos chocar! vamos o carrinho Vamos nós! Pumba! Já bateu! Mas tem é um amortecedor! É ali, daquele lado! Vamos é. nós! É para isto! Parem bem! Vamos cavaleando! Está vindo a água! Dá ah, mais uma porrada! Temos aqui estas coisas de água que vão. Vai jogando água para, para a circulação! Como estão a ver! Mais uma porrada deste lado! Vamos nós! Ah Kevin, delira! Kevin está a lidar com isto. Vamos lá pessoal, vamos lá curtir este vídeo, por. Vamos subir, é. Agora vamos agora. Olha este que garra, É Agarra, agarra, Agora oi, oi, oi, oi, oi, Aqui, ai, ai, ai! Cadê o pecado de água? E vamos a avançar -te pra cá lado. A ah, água tá calmo. Temos ali uma coroa, vamos! Está acelerando, meu amigo. Está acelerando isto! E agora está descontrolado. Olha uma porrada. Até abandou o banco. Ah, ah, ah! Pegaram mais uma vez. 3 euros. Podem desfriar dessa experiência. Pra ver. Ai! Que caralho! Fazendo banana, uí, uí, fazendo rápido É bem engraçado. Este não é o alente, não vai é contrar aqui agora ali, fazendo um muinho, botar por outro lado. Este vai estar a rodar. E agora vamos buscar o túnel. vamos é para o túnel agora. A escuridão completa! Ah, vai ser bonito! É o meu buraco! Uuuuh! É o milho! triste! Já passamos. Oi, passou a contadinha! O molequezinho, é criança não paga, mas também não anda. É como diziam os carrinhos de choque antigamente. Vai, vai, vai. Vai, vai. aí, é. Oi. estamos a chegar ao nosso. ao final. Temos ali daquela rampa. Opa, estava a traçoeira. Vou até mostrar as feiras, é mais uns abanões. Para quem para que tem enjuros, se calhar não é muito aconselhável. Vamos ficar agora lá à espera. Já estamos na reta final. Vamos ver o que fizemos ali. Fomos andando, andando, andando porque é o túnel ali que íamos, que vamos e íamos, vamos estacionar e pronto é uma experiência agradável, acho que vale a pena pagar pelo menos aqui os 3 euros, pelo menos para ver isto acho que vale a pena, vamos aquela passadeira, caracola <risos> é bem empinhar mas acho que está vamos jogando. Atracámos, vamos ver. Temos aqui um emborrachado, como podem ver, as pancadas não nessa frenada. Não podem ver ali naquela. Vai estar a subir já. Viemos daquele lado ali. E. Então voltamos a gravar na segunda... na segunda volta, já voltamos a gravar outra vez. Mas temos um problema! Um problema! Acho perderam passageiros! Aqueles, acho que ficavam para trás. Não, isto aqui tem que, tem que seguir a ordem. Eles têm que ter uns atrás dos outros. Não havia pessoas suficientes de ficavam Então olha, alguém ficou já aí perdido na água. Enfim, vamos dar mais uma volta. Então se estiver aqui para o litoral lentejano, ou no outro sítio, ou vinha a propósito de Lisboa, já sabe, Vinha até aqui ao, ao Parque de, uh, de Godoca Parque, aqui também o Godoca Parque, que é o momento passado, este é de praia, se tiver mau tempo ou isso assim. Então quando estava o tempo nublado, agora estou ver, já está um bonito dia a ser agradável, vamos fazer mais uma volta como estava a dizer e depois vamos para o safari, para o trator, para esperar para não vez, é? isto é um bocadinho lento, isto é a volta do meio dia, meio dia, aqui é o meio dia e meia, temos mais meia hora, isto demora 7 minutos, depois temos que, que vender para lá, então... Bom, vamos nós, mais uma volta, estava a falar ali com, com o encarregado, isto quanto mais pessoas levarem, mais, mais força ganha, não é? É, também é óbvio. E ali em Cascata costuma se mexer as pessoas, precisa cuidado é? Né? cuidado com os telemóveis, gráficos, para aqui para que molharem, se não é a prova d'água e já o que pode acontecer. Então vamos lá. Agora já estamos habituados, já a 5 volta já é mais pacífica. Ou talvez não. Amigo. já estou é com cascata! Ai ai ai! ai que ah, Fui lá, fui lá, já escapado, é é cascata é que é pior! Já pegamos a lima molha? Faz Temos agora aqui o túnel, entrada e saída, para colocar aqui à frente, entrada e saída daquele lado. Vamos dar mais, mais uma vez para o túnel. Quando chegar então vimos lá no, no Safari. não a a filmar agora esta parte, vocês já viram? então, ah, então será há pouco, já ouvimos vir até aqui. Temos aqui a parte de Marandas, estão é a ver que é bastante, bastante grande. Tem ali o apoio do, do bar. Já viram o que eles fazem ali. E Tem aqui a máquina das bebidas. Até que é um vinte As bebidas. E os cafés. E estas coisas ali. Vamos aqui. Vamos aqui la lados. De infetante. Tem as pessoas ali a comer. Merendas, Também temos aqui bastante espaço. Aqui a sombra, agradável. Sempre poupam umas coroas e descansam aqui. Agora, um mais. Vamos aqui à casa de banho. Vamos dizer tem que o... temos aqui o parque de merendas, como estão a ver ali, para as pessoas a comerem. Eu trazem as suas e... e comem aqui. Vou te chegar mais uma mãe com, com, com o seu snack. É, meus amigos e agora peço uma cena de Indiana Jones. Vamos nós, é? Parece nos um tempo perdido. Só faltava aquele grande revolho atrás da gente, é? Vamos nós, é para isso. Temos a só para a gente, é? Uma maravilha. Vocês conhecem a música? Todos conhecemos nós. É do nosso tempo. Oh, Sendo-se em conclusão, uh, deixa ver, então uh, fomos ao safari, demonstração de aves não chegámos a fazer, a apresentação de lemos também não vamos fazer, a apresentação de répteis também não vamos fazer, uh, e de grandes primatas também não vamos fazer, pronto de qualquer maneira vocês poderão vir cá e fazer nestas atrações que nós chegámos a fazer, pronto, não mostrar tudo que isto bem, o vídeo já está muito extenso, Hoje não tem duas versões do vídeo, uma da integral e outra mais curta, só com alguns dos melhores momentos, ou mais encurtado, né? Com o tempo tudo se faz. Então, até aqui, podem ser depois pode usados aqui. foto a padoca, são compradas, posso o preço. Talvez ainda podem tirar fotografias, por isso não vamos nos aproximar. Mas estão a ver, estão ali todas expostas. Não. Pronto, aceita multibanco. Previsto tirar fotografias, como é óbvio. Mas pronto, estou estão a ver que tem filas, tem tudo. estás a escolher. Agora vamos sair, é, sair aqui por aqui. Vamos lá ver. Temos aqui esta famosa máquina de gravar. está a gravar, a bateria já está meio fraca, mas. Gravar moedas, mas está, está fora de serviço. Está a gravar moedas de Santa. Vamos lá ver aqui. Usar máscara. proibido de comer. Etc. Vamos agora, vamos já entrar aqui por aqui. Ver isso. Está fechado ainda? Está as duas. Então, Ah, Estou a para onde? Para A Ah, por Ah, ok. Então, isto é a loja. Não, mas estava a dizer que Está ali. Está Está ali. bom. Está ali. Bom, é. não está ali de saída. Então, Abri é é oh, e pronto. É. Espero que tenham gostado. Vamos sair, vamos para o carro. É, podem comer aqui atrás em brenda ou almoço aqui na dentro do interior. É a vossa escolha, eu vou comer fora, pronto. é cada um de tipo por si, é a sua, a sua escolha, pronto. mas eu vou para o parque, já está mais cheio, mais